Temos um assunto polêmico, difícil, que a gente vai tentar tratar aqui com uma boa dose de imparcialidade, sem julgamento de valor, porém, vamos colocar a ciência aqui para elucidar para a gente a relevância do que está acontecendo. Bom, no Canadá, né, Cláudia? Uma... O Canadá vem implantando aí uma nova diretriz drástica em relação ao consumo de álcool. O problema é que antes a gente sabia que alcoolismo pode matar, que beber demais faz mal, todo mundo sabe disso. Só que a gente sempre achava que pode beber um pouquinho, ou que pode beber uma taça de vinho todo dia, uma cervejinha todo dia, e agora já não existe mais um limite seguro. A gente não tem mais como dizer isso. Então é assim, e, e a gente sabe que adultos faz parte da cultura, ninguém consegue receber uma notícia dessa e, ah, então amanhã não bebo mais nada. O hábito, a nossa mente, a gente não consegue fazer assim, então a gente sabe que hoje para o álcool é assim, menos é mais e nada é muito melhor.